Gente, olha só, tô muito, muito feliz com o retorno de vocês. Estou recebendo um monte de comentário, um monte de like, pessoas assim, é, curtindo o que a gente tá apresentando aqui. Gente, vocês nem sabem o que, é que tem hoje. Eu fiz nesse quarto aqui uns cantinhos, tem o um cantinho da leitura que você coloca os livrinhos baixinhos porque tem que estar na altura da criança, ela precisa escolher o que ela vai ler, não é a gente que vai escolher. E aí ela pega o livrinho e vai para aquele cantinho todo aconchegante, cheio de mini luzinhas, por quê? Para estimular a fantasia. Fizemos também o cantinho das artes. Esse, para mim, é um cantinho super, super especial. Eu acho que a criança se expressa através das artes. Eu acho que a criança aprende a trabalhar uma série de habilidades. E aí o trabalho que ele fez? E a produção que ele fez? gente. Então a gente criou uns varaizinhos com cabo de aço, uma coisa super simples de você fazer, e aí você coloca ali. A criança se sente valorizada, é bonito, você gosta de ver a produção do seu filho, e enfeita o quarto ao mesmo tempo. A criança ama bichinho de, de pelúcia, não é verdade? E aqui a gente colocou os bichinhos organizados de uma forma muito diferente. Você pega uma sapateira, sabe aquela sapateira de colocar sapatinha assim atrás da porta? pendura na parede e coloca os bichinhos ali nessa parede eu coloquei em cima várias letrinhas quer dizer as letras do nosso alfabeto porque é uma leitura que ele faz sem querer e isso é muito simples você pega um pedacinho de cartolina escreve você mesma uma fita gomada coloca na parede pronto e de repente seu filho vai estar com uma folhinha e vai estar copiando aquela letra. É emocionante, gente, porque é natural, é divertido e é educativo ao mesmo tempo. Quando você vai lá e brinca com seu filho, você entra no mundo do seu filho e você cria memórias, memórias que são para a vida toda. Agora, dever de casa. Lu Marinho, em Design, você vai encontrar no YouTube, no Facebook e no Instagram. Vamos lá, gente!